Olá turma, eu sou Milena, sétimo ano, ciências com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar de algo bem delicioso, que são os frutos e as sementes, que algumas também são comestíveis. Vamos falar também de vegetais criptógamos, saber diferenciá-los. Vamos ver o que há de interessante hoje, na aula de hoje, né? Vamos começar com os frutos. Os frutos, eles são divididos em três partes. O epicarpo, o endocarpo e o mesocarpo. O epicarpo, gente, é essa parte externa que cobre o fruto, que a gente, a gente chama de pele, como se fosse a pele do fruto. É o tecido externo, como vocês estão vendo aqui na figura, essa parte mais verde escura do abacate, que é o representante aqui na figura. O endocarpo, como vocês estão vendo aqui no fruto, é essa parede interna, é essa membrana que fica por dentro do fruto, que fica anterior à semente. O mesocarpo, como o próprio nome já dá indício, meso... Meio, é essa parte mediana, é essa parte do meio do fruto, que geralmente é a polpa, o que a gente come, o que a gente faz o suco, como vocês estão vendo aqui na figura. É a parede intermediária. Né? Todos eles compõem o pericarpo, compõe o fruto, como vocês estão vendo aqui na figura. Aqui está o pendúculo. O pendúculo é essa estrutura que, que faz com que o fruto fique inserido, nos galhos das árvores, das plantas, né? Porque nem todas as, as plantas são árvores, tá? Próximo. Existem aqueles frutos que são os frutos verdadeiros, mas existem também aqueles que são os falsos, que é chamado de pseudofrutos. Pseudo, falso, frutos de fruto. A gente vai ver que nem tudo que a gente come pensando que é fruta, é fruta de verdade, tá? Tá? Para a ciência, gente, o que acontece? Para ser fruto, ela tem que vir da fecundação de uma flor. Então aquela flor ela tem que vir, tem que ser fecundada e a, a partir da fecundação daquele ovário, daquele desenvolvimento daquele ovário, se constitui o fruto. Quando não é dessa forma, quando o ovário não, é, não se desenvolve através do ovário, ou seja, quando a flor ela não é fecundada, não é chamado de fruto, mas é chamado de pseudofruto, é um falso fruto. Um exemplo de falsos frutos, por exemplo, o morango, o abacaxi, que na verdade é um composto, é um conjunto de vários pseudofrutos. Cada pedacinho desse aqui do abacaxi ó, é um frutinho falso, ou seja, um pseudofruto, que em conjunto forma o abacaxi. A parte comestível do caju também não é o fruto, porque essa parte aqui não é a parte que vem da fecundação da flor, ou seja, não vem do desenvolvimento do ovário. O que vem do desenvolvimento do ovário é aquilo que a gente come, como que chamamos de castanha. Essa sim é o fruto, tá? Essa parte comestível, a polpa, na verdade, é chamada de do fruto. A, a castanha também é comestível, mas eu digo essa parte que é chamada de polpa. Aqui a gente está vendo um pouco a estrutura interna na fecundação do, do ovário, a placenta, o nicolo, o, o óvulo é a semente, né? É só para representar quando vem do, da fecundação de uma flor, do desenvolvimento de um ovário. Então, quando vem do desenvolvimento do ovário, é um fruto verdadeiro, quando não vem do desenvolvimento de do ovário, é o um pseudofruto. É porque às vezes a estrutura daquela, daquela planta, ela pode se desenvolver né, de forma, é, com um acúmulo de nutrientes e dar essa impressão de que é um fruto, porque a gente se alimenta, mas não necessariamente é. E nos frutos verdadeiros, eles podem ser carnosos ou secos. O carnoso, o pericarpo, que é aquela parte que a gente já aprendeu, ele é hidratado, ou seja, ele é suculento, né? Existe a presença de água ali, naquele lugar. Os secos, os pericarpos já são desidratados, eles são mais secos, tá? Aqui tem algumas figuras, alguns exemplos disso: é um fruto seco, o fruto mais hidratado que são os frutos carnosos, que é, exemplo, a manga, né? O a pitanga. Aqui já tem o, o exemplo de alguns frutos secos. Né, que é muito comum, as castanhas, né, que a gente gosta muito de comer, ou então também colocar nas receitas. Os pseudofrutos simples, eles provêm de uma flor, apenas, como é o caso do morango que eu falei anteriormente. Então, fe... desculpa, não fecundou, mas desenvolveu aquela flor, aquela parte de uma flor, surgiu o, fru... o pseudofruto simples. Os compostos, eles são de vários ovários, tá? e, de um... e de um receptáculo floral. Aí constitui o, o pseudofruto composto. Existe também aqueles múltiplos que vêm de vários receptáculos de flores que compõem a inflorescência. Então, às vezes, o que acontece? Existe ali a inflorescência. No mesmo, no mesmo é, filete, existem várias flores. Aí aquelas flores, elas não são fecundadas, mas alguma parte dela é desenvolvida e aquilo conjunto, ele forma um fruto só, que é o caso do abacaxi, que eu vou botar aqui a figura anterior para vocês visualizarem melhor. Está vendo aqui? Se a gente for ver a flor que constitui o abacaxi, você vai ver que de um filete vem várias flores e ali o conjunto daquela flor desenvolvida, que se desenvolveu, forma um fruto múltiplo, que é o caso do abacaxi. A semente, elas são compostas em tegumento ou casca, embrião e o albume, como tem aqui na figura. Olha aqui o tegumento que é essa parte externa, que recobre. Toda, toda vez que eu falar de membrana externa, ou então essa parte externa, ou casca, eu estou falando de uma função de proteção, certo? Então, da mesma forma, o tegumento ele serve para a semente nesse mesmo, com essa mesma função, de proteger essa semente. Logo abaixo, você vai ver o embrião, que é composto pela radícula, o calícola, a gêmea e o cotilédono. Então, de tudo isso junto... Cotilênio, radícula, hipócrito, forma-se o embrião. E o albume, que aqui na figura não está definido, mas é essa porção toda que envolve esse embrião. O, o, a, jun, a junção do embrião e o albume forma aquela amêndoa, né? Que é geralmente, normalmente é comestível: castanha, é, amendoim e é de seta. Agora a gente vai falar sobre os vegetais criptógamos, tá? Existem alguns tipos de vegetais e um deles é os criptógamos. Os criptógamos são aqueles que não têm flores e não têm sementes. Então eles não evoluíram a tal ponto ainda, né? Então eles são menos evoluídos. Por quê? Porque as flores elas têm sua importância muito grande na reprodução. Então eles não são tão desenvolvidos. Então eles não possuem semente, não possuem flores. Eles produzem células, que são chamadas de esporas, que é como se fosse um protótipo desse, desse material reprodutivo, dessa, dessa semente lá adiante, certo? Na evolução é, posterior dos vegetais. E são eles que germinam, produzindo novas plantas criptógamas. Em seus ciclos existe duas gerações, então existe a alternância de geração. Algumas. O primeiro vem a sexuada e a e posteriormente a assexuada, então existe essa alternância de gerações, a gente vai ver exemplos disso nas figuras que viram lá na frente. Os vegetais criptógamos, para reproduzir, eles são muito, muito dependentes de água, então eles são, por isso são muito encontrados em ambientes muito úmidos, ou então alagados, porque eles precisam de água para reproduzir, isso também é um indício de uma evolução, de uma evolução ainda não complexa, tá certo? Os vegetais criptógenos, eles podem ser briófitas e podem ser as pteridófitas, tá? As briófitas, as plantas briófitas, são aquelas que não possuem vasos condutores ou se Então, elas não têm aqueles canais que transportam a seiva bruta, a seiva elaborada, como a gente aprendeu na aula anterior na constituição das plantas. E as pteridófitas, elas não têm os tecidos, elas possuem os tecidos vasculares. Aqui a gente está vendo aqui, ó. Nessa planta, na parte posterior da folha, né? os órgãos reprodutivos delas ainda não tem a mesma evolução de uma planta é, mais evoluída. Então essas são as estruturas reprodutivas delas, né? os esporos. As briófitas, elas, podem, elas têm os gametófitos e os esporófitos, que são as rachas que, que ficam sobre esse gametófito. Então vamos ver aqui, vamos separar. Essa parte daqui para baixo são os gametófitos, que é constituído pelo rizóide, que é o protótipo de uma raiz é onde essa planta ela fixa naquele substrato, que não necessariamente é a terra, tá? O, calo, o calo, caloide que é também um protótipo de um caule, é um caule ainda que não se desenvolveu assim, que não está tão evoluído ainda, mas que tem a função de um caule, que é de transporte de, de, de substância, e esse conjunto aqui, esses filóides, né? Logo acima está os esporófitos, né? Então ele fica, é esse filete aqui, onde fica em cima da estrutura do gametófito e é aqui que é onde é produzido esse material reprodutivo, que são os esporos. É a partir desses esporos que se transformará em novas briófitas, novas plantas briófitas. Aqui é a cápsula, né, onde fica é, retido os esporos. E a racha, que é apenas onde fica, onde está a ligação entre o gametófito e a cápsula. Nos pteridófitos, os seus gametófitos, eles têm um tamanho e duração reduzido. Então, ele não é permanente. Ele dura até um certo certo período até ele cumprir aquela função dele e eles também e os esporófitos deles é composto de raízes caules e folhas observe que k é composto de quê risóide caloide não é isso e aqui já tem e filóides e aqui já tem e aqui já tem raízes caules e folhas então são é, estruturas mais desenvolvidas certinho? a gente vai observar aqui Bem claramente essa é a diferença quando a gente for falar da reprodução de cada um. Os soros são essas partes, são esses aglomerados aqui ó, de esporângios, que são os órgãos produtores de esporos. É aqui onde está os esporos que são liberados no ambiente, eles são liberados assim, dispersados como se fosse uma jatos de água, né? Semelhante a isso, e ali naquele ambiente se transformará em vários outros vegetais. A gente vai entender aqui ó, a diferença de cada um. Aqui está os musos, que são plantas biófitas. E aqui essa mambaia, que é uma planta pteridófitas, tá? Então vamos ver como é que acontece a reprodução de cada um. Aqui nessa figura você vai ver o gametófito masculino, que é o anterozoide, que, é o, que o gameta é o anterozoide. E aqui o feminino, que o gameta é o osfero. O que acontece? Eu falei que eles precisam de ambiente de úmido, ou seja, tem água. O que acontece? É ali naquele ambiente de úmido, aquele ambiente que tem água. O gametófio, o gameta masculino, que é o anterozoide, ele vai até a osfera, que é o gameta feminino, e ali ele fecunda. Observe como é que é o, o anterozoide, gente. Eles são nadantes. Observe a diferença, né? Ele tem essa cauda que auxilia ele a nadar na água, naquele ambiente aquático, né? Ou então úmido, até o gameta feminino, que é a osfera. Ali ele fecunda, transforma-se em um zigoto, que Lembre-se que existe aquela alternância, que antes era sexuada, né? e aí se transformará em um zigoto que por reprodução assexuada, ou seja, não existe mais aquela junção dos gametas, vai se transformar em uma nova planta briófita, com seus esporos, né? e aqueles esporos ele vai produzir outras plantas briófitas. Na samambaia, olha aqui o que acontece. O gametófito, aqui está o masculino, aqui está o feminino, então o que acontece? A mesma forma, eles fecundam na presença de água, um o masculino, o feminino, transformou em um zigoto e a partir daí de reprodução assexuada, até aqui foi sexuada, e agora ó, a alternância, reprodução assexuada, olha o, o, a raiz aqui, já se fixando, ela vai se transformar em uma nova planta o pteridófito. Nessa reprodução assexuada, já é o que? Os esporos, tá? desenvolvidos. Conclusão. Hoje a gente falou sobre os frutos, falamos sobre as sementes, né? Conseguimos diferenciar os frutos verdadeiros e os falsos. Também as sementes, a estrutura. É que são também comestíveis, algumas delas, né? e falamos a diferença dos vegetais criptógonos, que são os briófitos e epiteridófitos, entendemos a estrutura diferente de cada um, e também as suas reproduções. A gente usou como referência o caderno do futuro e também algumas imagens do Google. Por hoje é só, gente, até mais, espero que vocês tenham entendido direitinho, tchau, tchau.